Nesta era materialista, o verdadeiro sentimento de amor está desaparecendo de nossas vidas. A maior parte do amor que recebemos dos outros e expressamos aos outros é superficial. Como podemos fortalecer o verdadeiro sentimento de amor na nossa própria vida e na dos outros? Esqueça os outros. Se você, se você aprender a ser amoroso por sua própria natureza, não por conta de outra pessoa ou outra coisa, eu sei que a pergunta vem do Facebook. Existe uma enorme possibilidade. Você pode até amar aquelas pessoas que nem sequer existem, portanto, eu estou dizendo que isso é uma possibilidade tremenda. Então, se você apenas se tornar amor, não amar alguém, então você conhecerá a natureza do amor. Se você ama alguém, isso é um acontecimento instável, porque nenhum ser humano será 100% da maneira que você deseja. Todo ser humano neste planeta irá lhe decepcionar, acredite em mim. Não porque eles farão algo errado, mas porque ninguém pode satisfazer a expectativa irreal que você tem deles. Simplesmente não é possível. Você já foi capaz de satisfazer a expectativa de alguém totalmente? Eu lhe pergunto, parcialmente, mas nunca totalmente, não é? Acredite, seja lá quem for, eu quero que você saiba, as pessoas ideais que você venera, quando Krishna estava lá, suas esposas reclamavam, certo? O amor não é um relacionamento. Um relacionamento é uma coisa diferente. O amor é uma certa doçura da sua emoção. Quer você olhe para uma árvore, ou um cachorro, ou um homem, ou uma mulher, ou uma criança, ou apenas para o céu... Por que você não pode olhar para eles com amor? Porque não se trata de amar o céu. É sobre a doçura das suas emoções. Se as suas emoções são doces, seja o que for que você olhe, você verá isso de uma certa maneira. Neste momento, você tem emoções desagradáveis. Seja o que for que você olhe, você vê isso de uma maneira diferente. Então, você sempre associou o amor a alguém. Não, não, não. Não, não se trata de alguém. Amor não é algo que você faz, é algo que você pode se tornar. Se você estiver disposto, você pode se tornar amor, você pode transformar sua emoção em um espaço muito doce. Tudo bem, se você tornar seu corpo muito agradável, ele se tornará prazer. Se você se sentar aqui, pode ser um grande prazer simplesmente ficar sentado aqui respirando. Se a sua mente se torna agradável, nós dizemos que isso é alegria. Se suas emoções se tornam agradáveis, nós dizemos que isso é amor. Se as suas próprias energias da vida se tornam agradáveis, nós dizemos que isso é bem-aventurança, isso é êxtase. Se o seu entorno se torna agradável, nós chamamos isso de sucesso. Agora você está chamando o seu sucesso com alguém de amor. Isso é um erro. Você tem uma história de sucesso com alguém, você está chamando isso de amor. Não, na realidade isso é sucesso, porque isso requer muito gerenciamento. Mas para você ser amoroso, não existe gerenciamento. Se você simplesmente tornar as suas emoções doces, as suas emoções são doces e é lindo ser assim. Não é sobre ninguém. Se alguém aparecer, nós podemos compartilhar isso. Se ninguém vier, você pode sentar aqui com os olhos fechados e ainda ser amoroso. Qual o problema? Não se trata de alguém, não é uma ação. Não é algo que você faz, é algo que você pode se tornar.